Quem me conhece sabe que eu não gosto de animes. Todos esses gritos, caras e bocas e peitões, todo esse exagero dos personagens que são feitos para serem sérios ao invés de simplesmente cômico, não me agrada muito. Pois eu vejo como algo vergonhoso. Por exemplo, olha essa expressão caricata tentando ser séria. Me causa um pouquinho de vergonha alheia. Já isso eu acho genial, pois é uma expressão caricata feita para ser boba e besta. É genial porque atinge seu objetivo. Entende? Honestamente, eu não consigo levar animes a sério, pra mim eles não são nada diferente do que, sabe, aquele carinha que fazia coisas vergonhosas porque ele achava legal, mas só deixava todo mundo em sua volta constrangido. Acho que todo mundo já conheceu alguém assim, pois todos nós já fomos assim um dia. Sim, eu não me orgulho de falar que eu já tive esse mesmo visual emo com luzes que o Toby já teve. Mas o que importa realmente não é isso. E sim que nem todo mangá eu desprezo E um deles é Death Note Esse mangá que desconstrói herói shonen e mexe com o sobrenatural Que você sabe que eu aprecio muito me chamar bastante atenção Fazendo com que eu genuinamente goste dele E assim como o light do mangá é uma desconstrução do herói shonen O mesmo vale para sua adaptação norte-americana Que se o japonês constrói o herói japonês Fazer um filme no contexto norte-americano Também deve ser uma desconstrução adaptada para esse cenário E eu não vou negar eu gosto do filme do nerd solitário com uma quedinha pela garota popular que, após receber grandes poderes, decide seguir com o que acha ser sua grande responsabilidade, tendo como sua motivação a morte de um familiar que o criou causado pelo crime. É. Agora que eu já deixei estabelecido alguns pontos-chave, quero falar o que eu adoro Death Note. Mas se tem um protagonista que eu odeio mais do que o Peter do MCU, esse é o Light. Mas assim como o Rorschach de Watchmen, Light foi criado pra ser detestado, até porque ele é o vilão. E sim, o tiro saiu pela culatra com os dois, mas especialmente com o Rorschach, por culpa do Zack Apagodinho Snyder, que não entendeu o personagem. Já o Peter do MCU, eles querem que você simpatize com ele a todo custo, e eu só... não, eu não suporto ele. Light e Agami é o melhor aluno do Japão considerado um gênio, o típico inteligente sem ter que se esforçar, quando ele começa a usar o caderno, ele decide que vai se tornar o deus desse novo mundo, e que as pessoas serão julgadas única e exclusivamente pela vontade dele, ou seja, se você está no impasse entre a vida e a morte com seu destino nas mãos dele, se você tivesse roubado a bala de goma dele uma vez e deixado ele bravinho, pode ser que ele fique todo revoltadinho com isso e você vai assistir o show dos mamões das assassinas ao vivo. Outra coisa que acontece muito com ele são essas birras que ele faz. Se comporta feito uma criança mimada que grita e berra quando está se dando mal. Tão narcisista que não se importa em humilhar quem ele já venceu de tão canária que é. Se coloca no topo do mundo como se apenas pelo fato de ter esse grande poder ele pode fazer o que quiser com quem quiser. Light é tão sem escrúpulos que tenta usar até o seu pai em leito de morte para matar o Melo. Usa a mulher que ama ele mais do que tudo como uma ferramenta para o seu plano. Passando em cima de qualquer um para atingir seus objetivos. Mas e antes disso? Antes disso ele era apenas um garoto normal e bonzinho aos olhos do povo. Mas que já pensava dessa forma. Existe uma frase que diz. Quer realmente conhecer uma pessoa? De poder a ela. Vemos muito bem isso com Light. Que após o caderno se mostrou um psicopata, louco e perigoso. Um narcisista com o poder de um deus na mão. Mata sem pensar. Não possui escrúpulos algum. E falando nisso. sabem quem quem Light me lembra? Homelander. I'm the world's greatest superhero. Remember? One nation under God, remember? Where is my son. Go ahead and scream. Acho que a essa altura do campeonato todos vocês já devem imaginar de que eu estou falando. Homelander, ou Capitão Padre se você viu dublado, é o vilão principal de The Boys, a série da Amazon Prime que está fazendo um mega sucesso recentemente por conta da sua terceira temporada. Sucesso merecido, a série é maravilhosa! Mas por que eu puxei o Homelander pra conversa? Primeiramente, porque ele é tão corrompido por poder, tão narcisista e canalha quanto o próprio Light. E segundo, por sua notória fama graças à explosão da série, é mais fácil traçar um paralelo por vocês já estarem familiarizados com ele do que com qualquer outro Superman do mal, ou mesmo qualquer personagem super poderoso que foi corrompido pelo poder, porque desses existem dezenas. Bem fácil escrever personagem assim. Mas vamos começar a traçar os paralelos, não é preciso repetir que o Homelander é mal, mata porque gosta, narcisista, né? quer dominar mundo, blá blá blá blá olha eu não vou repetir o que eu acabei de dizer sobre o Light, mas a que ponto quero chegar? O Homelander tenta tomar posse dos Estados Unidos, tentando se tornar um ditador tirano e louco e absurdamente perigoso, o mesmo que o Light tentou fazer quando queria se tornar um deus, o que implica que o poder que eles almejam mesmo não é o poder de voar e soltar laser pelos olhos. Não é o de escrever o nome de qualquer ser humano em um caderno e matá-lo em 40 segundos de parada cardíaca ou qualquer outro tipo de morte engenhosa digna de filme da franquia Premonição. Mas sim o poder de controlar as pessoas. Não é à toa que quando o Light está nos seus momentos mais vida louca, é quando ele está manipulando L, a equipe, ou forçando a misa a fazer o que ele quer. Ou Padre, que o que mais ama é ser ouvido pelos fãs que concordam cegamente com ele. O poder não é o poder fantasioso e inimaginável, mas sim o poder de dominar os outros e ter o mundo na palma da sua mão. Mas quando você está no comando de tudo, você se torna o ser mais poderoso, afinal todos vivem para servi-lo e atender as suas ordens a qualquer momento. Dê poder a alguém e essa pessoa lhe mostrará quem realmente é. Para que uma pessoa possa ter tanto poder assim, ela precisa ser cuidadosa e saber realmente usá-lo de forma consciente, pois um grande poder deve ser usado com uma grande responsabilidade. O Homem-Aranha disse uma vez, você pode. Mas você não deveria.